Olá, aqui é o Thiago Bastos, criador do site amáquinadevendasonline.com.br e do sistema A Máquina de Vendas Online, criado para que você, que é um completo iniciante em internet, que queira ganhar dinheiro online e que, tenha, e que queira ter uma renda extra completamente passiva, 100% automática, tá? O sistema A Máquina de Vendas Online se baseia no seguinte: na criação de campanhas e de mini-sites capaz de capturar clientes interessados em produtos já prontos, disponibilizados no mercado de produtos digitais. Então, você vai simplesmente encontrar clientes possíveis para esses produtos e criar uma sequência de ofertas e de conteúdo completamente estratégica, tá? completamente persuasiva, capaz de gerar muitas vendas e muita comissão para você que, que é um intermediador entre o produto e o cliente. Eu trabalho com este método há pelo menos 4 anos e com este método eu gerei mais de 5 mil clientes somente em 2014 e mil clientes agora até o momento em 2015 num produto que eu tenho na área fitness que se chama Fórmula 47. Eu apliquei este método também em vários outros produtos que eu divulguei como afiliado Dentro do nicho fitness e do nicho de relacionamento Mas a minha carreira dentro do marketing digital e dentro da internet É já bastante longa Eu na verdade comecei em 2002 criando sites e criando e-books para serem vendidos no mercado livre A preço de banana, é, com isso com 18 anos de idade tá? Então eu comecei muito cedo realmente e venho trabalhando nisso há muito tempo Hoje, é, esta máquina automática, ela me permite ter mais tempo e gerar mais vendas. Tá? Ela me permite ter uma vida mais tranquila e possibilidade de escalar o meu negócio sem limites. Então, se você está interessado em ter uma renda extra completamente online, a ganhar dinheiro online de forma certa, tá? eu tenho caminho para te mostrar. Eu trabalho com isso há um bom tempo e posso te garantir que funciona, tá? É, este projeto já conta com mais de 1.500 clientes somente em quatro semanas, tá? São 1.500 membros dentro da, da plataforma a online.com.br Então eu estou te convidando aqui para que você também conheça este projeto que está transformando a vida de muitas pessoas, tá? Aqui embaixo do vídeo tem um link onde você pode... Conhecer a apresentação que eu fiz especialmente para você Apresentando esta criação de campanhas, criação de ofertas tá? E como você poderá trabalhar em sua casa ganhando dinheiro online okay? Então clica aqui neste link que está aqui embaixo E você vai ser direcionado diretamente para esse meu vídeo Inscreva-se também no meu canal Comente, é, eu vou responder pessoalmente seus comentários E eu espero que você tenha gostado deste meu vídeo. Um grande abraço e até o próximo.